Assim como na maioria das áreas, o meio audiovisual é formado majoritariamente por homens. No entanto, algumas mulheres se destacam por suas histórias inspiradoras e trabalhos renomados. No TV Campus Entrevista de hoje, você vai conhecer uma dessas personagens. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e me acompanha na técnica o colega Pablo Juan. Hoje recebo Franciele Ribelato, cineasta e professora de cinema na UNILA. Formada em jornalismo pela UFSM em 2008, ela se destaca por seus estudos relacionados a gênero, territorialidade e identidade fronteiriça. Suas produções cinematográficas se destacam também por abordar questões dos sujeitos da fronteira, seus costumes e discursos características essas que podem ser vistas no documentário Passarreiras, lançado em 2021 e que tem direção da própria. Franciele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. É, Obrigada, Antônio, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim, é muito feliz de estar tá aqui de volta, né? universidade onde eu me formei, em Santa Maria, onde morei muitos anos. É, fiz minha graduação, meu mestrado e poder estar tá aqui falando com vocês é, é muito bom e é um retorno à casa. Bom, Franciele, para a gente começar, então, você tem o costume de trazer nos seus, nas suas produções cinematográficas, nas suas pesquisas, uma temática bem importante, que são as mulheres da região da Tríplice Fronteira, né? no caso, Brasil, Argentina e Paraguai. Eu queria saber de onde surgiu esse interesse. É, na verdade, surgiu ainda quando eu estava aqui né, na Universidade, em Santa Maria, durante a minha graduação. É, quando eu estava fazendo jornalismo, eu tive duas experiências que foram muito importantes, uma delas que eu participei do projeto Rondon em 2006 e eu fui para Amazônia é, entre Amazônia, entre Colômbia, Brasil e Peru. E lá naquele momento eu já entendi um papel fundamental das mulheres trabalhadoras que circulavam, né, por aquele aquele território, né? Primeiro, claro, eu não conhecia a fronteira. Eu não sou de uma região de fronteira aqui no Rio Grande do Sul. Ao contrário, eu sou de uma região do interior assim, que a gente fala, né, do interior, não da fronteira. E então eu não conhecia o que era fronteira, né? E quando eu cheguei, eu entendi que tem uma dinâmica social muito própria, né? O fato de você estar entre três países, as pessoas conviverem mesmo que você tem grandes rios que, às vezes, separam essa fronteira, as pessoas estão cruzando o tempo todo, estão buscando modos de sobreviver, as línguas também cruzam esse território. Então, o português nunca é só o português, o espanhol, o castelhano nunca é só o castelhano, ou seja, tem uma mistura e um encontro mesmo de várias culturas. né? E aí, quando eu volto de lá, eu volto muito decidida que eu queria estudar isso, né? que eu queria estudar essa região de fronteira e aí no curso de jornalismo aqui na UFSM, na época eu, eu fui ser bolsista de um projeto de extensão de um projeto de pesquisa na verdade da professora Ada né que ela pesquisava como a mídia como a imprensa mostrava é, esses regiões de fronteira né e como meu interesse sempre foi imagem, sempre foi a fotografia o documentário então eu parti dali de entender como o fotojornalismo mostrava essa região e aí meu trabalho de conclusão de curso foi pensar as, as nossas fronteiras, né? A fronteira com o Uruguai e com a Argentina, em regiões próximas, como Livramento, por exemplo, e Ribeira, né? E, a partir daí, eu consegui pesquisando durante muitos anos. Fiz o um mestrado aqui também na UFSM, em Ciências Sociais. E aí eu aprofundei também esses estudos, comecei a gravar alguns filmes junto com a minha outra orientadora, que é a Luciana Hartmann, que hoje nem acho que não está mais na UFSM, ela está na, na Universidade de Brasília. E, aí a partir disso, eu segui pesquisando. Quando eu chego em Foz do Iguaçu, também uma região de fronteira onde eu vou dar aula, é, então que eu de fato começo a conviver muito mais próximo com esse universo dessas mulheres que estão o tempo todo ali cruzando a fronteira. Bom, então eu queria começar tocando num assunto bem importante. Todos nós sabemos que existe uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres na maioria das profissões, né? isso não é uma novidade. E no mercado audiovisual também isso acontece. É claro que nos últimos anos a gente vê uma certa valorização uh, das mulheres no mercado audiovisual, mas ainda estamos muito distantes do ideal. Eu gostaria de saber a tua visão, como tu enxerga o mercado audiovisual feminino atualmente? É, bom, acho que já você coloca muito bem a questão. né A gente ainda vive profundas desigualdades né? no, no audiovisual. Estava lembrando de uma pesquisa que saiu recentemente, né? dos filmes é, de maior bilheteria que a gente tem no mundo. Né? É, mais de 80% desses filmes seguem sendo dirigidos por homens. Né? Em sua maioria, homens brancos, enfim, que e de uma classe social que permite ter acesso também, normalmente, a, a possibilidade né? de estar à frente aí dessas produções. E então já a, a gente está em 2023, a gente consegue, pô, 80% ainda são homens dirigindo. Isso significa que a gente segue com profundas desigualdades. É, mas a gente avançou, claro, tem muitas mulheres que hoje já, já estão dirigindo e também ampliou seus papéis não só nesses espaços do cinema que eram reservados historicamente para as mulheres, porque as mulheres sempre estiveram trabalhando no cinema, né? só que em lugares que estão é, relacionados ao cuidado dos espaços. Então, a direção de arte, por exemplo, é um lugar onde são maioria as mulheres. É, a montagem né? também é um lugar ocupado bastante com mulheres, que é onde normalmente está numa sala na frente do computador e não no espaço público, normalmente, né? ou então assistente de direção, né, que também é um lugar que é o lugar do cuidado, né, você cuida da direção da organização de como você vai filmar, é, e é, também agora a gente tem umas outras perspectivas, né, das mulheres atuando em outras áreas. Eu venho da fotografia, né, estudo direção de fotografia, direção da fotografia também historicamente sempre foram é, os homens que estiveram na câmera, né, e, e isso segue ainda, mas a gente tem conseguido ampliar. No Brasil a gente tem uma associação de diretores de fotografia mulheres que tem trabalhado né, nessa perspectiva de formar, inclusive, novas diretoras de fotografia, de poder encorajar aí, também as mulheres a estarem nesse, nesse espaço. Então, a gente está avançando, com certeza, e... mas ainda com bastante desigualdade, temos que seguir é, nos organizando né, para a gente possibilitar também espaço de formação e espaço de trabalho, né, para que a gente possa aí, ter uma equidade de gênero na, na nossa área também. Pois é, até pegando um gancho nesse assunto na tua fala, o que pode ser feito para mudar esse cenário? Eu acho que parte muito, né? claro, de, de, de entender que existem essas desigualdades, de a gente conseguir ter espaços de formação e de acolhimento, ou seja, então é isso. Lá no curso de cinema, eu sempre digo, vamos, vamos todo, mundo, todo mundo trabalhar junto, não só os meninos pegar na câmera, agora quem sabe a gente revezar, né? Que a gente possa ter outras possibilidades com conformação formação de equipe também, né? Então acho que é ter consciência disso, trabalhar isso nas universidades, trabalhar isso nos espaços de formação, não só, né, porque também a formação ela não vem só da universidade, né? É, você tem projetos de extensão, você tem os festivais de cinema, que tem, que tem cursos, que tem oficinas. você Enfim, tem uma série de outras possibilidades de se formar, tanto no audiovisual, que não necessariamente está na universidade, apesar de que a universidade é muito importante. Né? Então, acho que é, um primeiro passo é esse, né? a gente ter consciência dessa desigualdade e a gente propor também uma outra lógica de formação e acolhendo é, que as mulheres possam também estar mais à frente desses postos que, historicamente, sempre foram... É, ocupados por homens? Bom, desde 2014 existe uma lei no Brasil que exige que as escolas de educação básica transmitam no mínimo duas horas de cinema nacional né, mensais. A gente sabe que essa lei ela não é seguida à risca. Mas, caso ela seja seguida da forma correta, é de se imaginar que os jovens eles vão poder adentrar nesse mundo cinematográfico, se interessar pelo audiovisual na juventude, não necessariamente Sim. na fase adulta. Eu queria saber o que que tu acha dessa lei, se ela pode ser aprimorada e se ela pode incentivar realmente os jovens a entrar no mundo cinematográfico até, digamos assim, despertando o interesse deles numa fase onde todo mundo procura a sua profissão, né, quem sabe mais cineastas possam vir aí. Com certeza, assim a gente tem quem hoje não se relaciona com a imagem, né, de alguma forma, especialmente os jovens, especialmente as crianças que desde cedo já estão, né, no celular ali buscando e se relacionando com vários tipos de conteúdo, né, é, seja cinema, seja desenho animado, tantas outras coisas que estão ali na internet, né, tem todo o fenômeno desses novos aplicativos, TikTok, enfim, tudo é produção audiovisual, né? tudo é pensar é, a, a produção de imagens. Né? Então, é, você ter consciência sobre o que significa essa produção de imagens, os impactos que ela tem, que tipo de história que eu posso estar contando, é fundamental que se trabalhe assim, na infância e também na adolescência e na juventude como um todo. Né? Então, é, quando eu cheguei na UNILA, por exemplo, um dos primeiros projetos que eu desenvolvi lá com os estudantes do curso de cinema foi um projeto de extensão que era pensar em oficinas para jovens que estavam né, no ensino médio e também em outros centros de juventude, que, na, nas periferias. E, e o interesse é imediato, porque também a gente pode produzir imagens não só com uma tecnologia que parece completamente inacessível. Né? Você tem um celular, que você pode estar criando é, várias possibilidades de histórias, então a gente também foi trabalhando. Agora, para além disso, eu acho que ter incorporado na, no currículo, né, nas salas de aula, a possibilidade de você ver também outras imagens que não, que não são acessíveis na televisão, que nem sempre estão lá na grade de programação da TV aberta, ou que não estão também dentro dessa programação que os algoritmos te oferecem na internet, né? porque a gente sabe que tem toda uma lógica de como na internet se comportam os conteúdos e que nem sempre você tem acesso é direcionado, vamos dizer assim, por exemplo, o cinema nacional, né? Que a gente tem um problema de distribuição do cinema nacional. Infelizmente, a gente vê muito pouco do cinema nacional e a gente tem uma produção muito grande, né? E isso não chega nem quanto menos na televisão, quanto menos na escola. Então, acho que ter a possibilidade de ampliar esse acesso ao cinema nacional, por exemplo é uma forma também de nós nos conhecermos, né? De a gente entender a nossa história, da gente entender os diferentes é, as diferentes culturas do nosso país, o cinema nacional, ele é um cinema muito diverso, né? Que ele é produzido do sul ao norte, inclusive a gente conseguiu nos últimos anos ter uma maior produção em regiões que não é só São Paulo e Rio, né? os grandes centros urbanos. Tem muita gente produzindo é, filme no interior de Minas Gerais, em Recife, ou seja, você tem várias outras possibilidades de ver o Brasil a partir desse cinema. E levar isso para a sala de aula é fundamental para nós nos conhecermos melhor, para a gente desconstruir nossos preconceitos, para a gente poder também se reconhecer enquanto um povo extremamente diverso. Então, entrando nessa ideia do cinema nacional, nós sabemos que o Brasil tem uma vasta quantidade de filmes, temos grandes produções, produções que já foram premiadas internacionalmente, mas existem muitos filmes que não são divulgados. Filmes menores, como você disse, filmes talvez do interior, de alguma cidade menor, que não são divulgados. Como você avalia o cenário do cinema nacional e o que pode ser feito talvez para a gente ter uma maior projeção não só a nível nacional né, nessa divulgação, mas a nível mundial também? É, bom, eu acho que tem uma questão fundamental, né, não só para o cinema, mas para as artes em geral, que é a necessidade do apoio né, de políticas públicas. Se você não tiver políticas públicas que incentive tanto a produção, formação, produção e também a distribuição, a gente, de fato, vai ter muita dificuldade de colocar o nosso cinema em espaços comerciais. Porque em espaços comerciais, como salas de cinema ou até mesmo na televisão interessa coisas que lucrem, né? Que você tem maior visibilidade possível e que tem um, um, um tipo de narrativa que não necessariamente é o que a gente gostaria de produzir, é, filmes que histórias que nós gostaríamos de contar, né? Então você precisa ter política pública para poder viabilizar que outros filmes e outras imagens possam ser produzidas não somente aquelas que estão na lógica do que a televisão quer mostrar, ou do que os grandes plataformas, enfim, que hoje estão não só a gente se deslocou um pouco da TV, né? a gente está hoje nas, no streaming, nas grandes plataformas de produção audiovisual. né? Então, é, precisamos de políticas mesmo, que pensem, né? de, desde da formação, que passa pela da, a produção, possibilidade de viabilizar diferentes produções, então você ter produtores no interior do Brasil que tenham forma né, de garantir uma produção de conteúdo desses lugares, é, que tenham formação profissional para atender também essa produção... E para além disso, a gente tem esse gargalo, né? que é o gargalo da distribuição que a gente fala, exibição, né? Porque é muito difícil, mesmo com o filme Passarreiras, conseguir pouco espaço no cinema comercial, né? Conseguir muito mais espaço numa rede de, de salas de cinema que são alternativas, nas, nas salas de cinema universitárias, enfim, é, nos cineclubes, nos festivais mais alternativos, né? E tive que ir buscando estratégias de fazer o filme circular, né? E aí a gente também acabou entrando numa plataforma, né? Que é a Itaú Play Cultural, que é uma plataforma de cinema brasileiro, que tem, é gratuita, né? É, mas é isso, a gente precisa ter políticas para incentivar essa possibilidade e para que esses filmes sejam acessados também. E, e pensar que todos os espaços possíveis que a gente tiver, a gente tem que exibir também no nosso cinema. Às vezes, também as pessoas querem, né, e, e é legítimo, né, estar na sala de cinema, enfim mas o sala de cinema também hoje, infelizmente, não, não é o lugar que mais atinge as pessoas. Né? É, tem outros espaços que a gente poderia estar mostrando o no nosso cinema para se ampliar esse público. Sobre a sua relação, então, com o cinema. Né? Você é professora, cineasta, trabalha com pesquisa também. Imagino que o cinema faça parte assim, diariamente da tua vida. Eu queria saber como começou essa relação. Eu imagino que a universidade tem um papel importante nisso. Não sei até que ponto uh, a universidade não foi, digamos assim, o um momento do despertar uh, da Franciele para o mundo do cinema. Então, eu queria saber como começou essa relação e como a UFSM impactou. É... Então, sim também começamos por aqui, né, pela pela pela FCM. É, primeiro dizer que eu vim, venho de uma cidade muito pequena, Xarua, é, que é uma cidadezinha que eu nunca tive acesso, né? A não sei o que passava lá na Globo, que era o canal aberto que a gente passou a vida assistindo, né? Então não tive acesso ao cinema, nem conseguiria imaginar naquele momento que eu poderia fazer cinema, né? Que eu poderia, enfim. Mas eu sempre tive uma relação é, de curiosidade com a fotografia, né? Então, uh, meu irmão, enfim, meu pai tinha, Em algum momento tiveram algumas câmeras e, e eu fui me aproximando. Quando eu cheguei no FCM, a primeira coisa, eu fui para o laboratório de fotografia, né? E com a professora Luciana, né? E, e aí foi quando eu comecei a me aproximar mais da imagem. E depois também nas disciplinas de documentário, foram, uns, eu acho que a gente teve algumas disciplinas de documentário, estou tentando aqui lembrar, que foi um momento que me chamou a atenção também da possibilidade de trabalhar é, com documentário. Além disso, também durante a faculdade a gente teve né, a possibilidade tanto da TV é, dos estúdios né, que a gente tinha lá na, na comunicação quanto a própria TV Campus né, que foi um espaço também que me aproximei é, da imagem, né, da produção em vídeo, para além do, da fotografia, né? então sempre tive esse, esse interesse Tive professores também que eram muito apaixonados por cinema, como, por exemplo, Rondon de, de Castro, né que, na época, estava muitos anos filmando né, o Amartia, Eventos <risos> do Destino, me lembro bem, assim, acompanhar esse processo. É, e aí, claro, a gente vai, é, vai se... Vai vendo essas referências e vai entendendo que é possível né, se aproximar dessa área. Mas eu acho que o que mais me ajudou né, para pensar em, a possibilidade de estar no cinema foi o, o Santa Maria de Cinema o né, festival, é, que eu fiz muitas oficinas durante o festival, participei de várias edições dele. É, também o Cineclube Lanterninha Aurélio, que não sei como está hoje, na época era teve momentos que foi na SESMA, enfim... E que era um espaço de, também de a gente ver filme, poder ter acesso né, a filmes clássicos é, de diferentes diretores é, e de conhecer mais a história né, do cinema como um todo. E, e aí foram espaços que me ajudaram muito a, a despertar esse interesse. Né? E aí, mas ainda muito distante um pouco, porque mais que seja a comunicação, o jornalismo, a gente tinha, não tinha tanto acesso, dentro da própria universidade, à produção cinematográfica. Né? E... mas então foi isso o festival de cinema acho que foi um lugar que me ajudou muito a, a pensar nessa possibilidade, foi onde eu fiz os cursos mais técnicos de produção e enfim, para pensar também no cinema, né? E aí a partir disso imagino que tenha começado a tua carreira, em que momento exatamente? Foi um documentário que a gente produziu na, numa disciplina de documentário do curso e depois no mestrado aí acho que foi um momento importante também, no mestrado é, quando eu tava trabalhando com a questão da fronteira já como pesquisa eu consegui a gente conseguiu ganhar um edital que se chamava Etnodoc que foi quando a gente também conseguiu gravar dois documentários sobre a fronteira entre Brasil Argentina e Uruguai né com a Luciana Hartmann que também era meu orientador na época na antropologia e aí a gente foi ali que eu comecei também né consegui ganhar foram dois editais na verdade que a gente e aí a gente conseguiu produzir dois documentários é, e aí eu comecei a me aproximar de um grupo de pessoas que, junto com Santa Maria Vite Cinema e outros festivais da região, entre Brasil e Argentina, é, organizavam festivais e, e também espaços de, de pensar assim como é que a gente pode produzir no interior do Brasil, sabe? Como é que a gente pode trazer cinema para cá? E aí eu comecei, que se chama Fórum Entre Fronteiras, um fórum é, que até hoje... Né, ele é, é, existe também, mas que foi um fórum importantíssimo na época para tentar fazer essa articulação entre pessoas que estavam produzindo cinema no sul do Brasil, no noroeste da Argentina e no Paraguai. E foi ali que eu comecei mesmo a, a, tipo, a me articular com essas pessoas e pensar o cinema não só brasileiro, mas o cinema na perspectiva da integração latino-americana. E foi por isso, inclusive, que depois eu vou para a UNILA, né? para a universidade, para dar aula, porque tinha tudo a ver com o que eu já estava começando a fazer, né de pensar a produção de cinema não só nessas regiões de fronteira, mas também olhando para o outro lado da fronteira e buscando parceiros, enfim, pessoas que produziam na Argentina e no Paraguai e fazendo essa articulação por meio desse fórum. Até então, pegando nessa questão da universidade, né? da UNILA propriamente dito, nas suas produções, tu costuma trazer alunos, até colegas para os bastidores, enfim, para te ajudar. Queria saber o quão desafiador é contar com essas pessoas que às vezes não têm a mesma experiência que tu na hum. área e ao mesmo tempo, quão importante é para elas poder participar de uma produção que né, tem uma projeção muito legal nacional, hum. pode ter uma projeção internacional também. Então, eu tenho colegas no curso de cinema e audiovisual na UNILA, as professoras e professores que, na verdade, têm bastante experiência, inclusive. Né? É, é, nesse último filme Passarreiras, por exemplo, a Tainá Xavier, que fez a direção de arte, que era professora lá na UNILA, agora tá, voltou para o Rio, já tinha, já tinha passado por muita produção, né? tanto na TV quanto também no cinema no Rio de Janeiro, e foi nos ajudar a implementar o curso lá na UNILA. É, a Kira, professora de som, também era alguém que já tinha trabalhado em outros filmes. A Virgínia Flores, é, que é a professora de edição e montagem, é uma, assim, a, a, ela montou mais de 100 longas metragens na história do cinema ela morou no Rio muitos anos e agora está em Foz do Iguaçu e tem muita experiência em montagem assim, especialmente nos filmes feitos na época do analógico ainda que montava em moviola, que não necessariamente era no computador e ela assim, trabalhou muito tempo no cinema brasileiro na década de 70 e 80 então, essas são as minhas colegas. Eu tenho o privilégio de ter, na verdade, ao meu lado, pessoas que estão construindo o curso de cinema que tem bastante experiência. E sempre quis trabalhar com elas, né? justamente para poder é, compartilhar esse espaço que não só da universidade está dando aula, mas também a gente produzir algo juntos. Né? E isso foi muito importante. assim, Não só na Passarreiras, mas um outro, um outro filme também que eu fiz. E aí, no, e as estudantes, é fundamental, né? Eu acho que, assim, é um espaço... Estar num set de filmagem é o que você consegue visualizar, né? O que a gente está falando em sala de aula, né? O que, que cada um faz, os seus papéis, como é que se trabalha em cada área. Então, eh, eu tinha muita vontade de que meus filmes pudessem ser sete escolas, né? Ou seja, de que, as pessoas, que os estudantes pudessem participar e aprender na prática também, né, a como fazer filmes e como organizar os espaços de trabalho, como pensar o processo criativo junto. E na verdade não, não é um é, é um desafio claro porque às vezes a gente acaba fazendo com que as equipes sejam maiores do que do que necessárias para poder, né, também contemplar essa participação, né, de tanto estudantes que se formaram quanto que tão Mas é muito bom assim ser, Possibilitar que, que é isso, que os estudantes possam ter essa experiência para sair da universidade já, é, também com esse espaço né, de, de, de experiência prática. Né? Então, assim, é sempre muito bom fazer esse tipo de, de trabalho, de parceria também. Bom, Franciele, para nós encerrarmos então. Uh, tu tem o costume né, de trabalhar com o cinema, com as pesquisas, lá na região onde tu reside hoje, onde tu dá aula, né, que é a região de Foz do Iguaçu, a fronteira tríplice, nós já comentamos aqui. Para um futuro, não sei se existe um desejo, alguma ideia, existe a possibilidade da gente ver alguma produção tua aqui no Rio Grande do Sul? E aí, mais precisamente, talvez em Santa Maria ou em Charrua, na tua cidade? Sim, na verdade, eu estou há muitos anos filmando... É, Xahu é uma cidade como muitas outras né, no interior do Brasil e do Rio Grande do Sul que as pessoas migraram né, do campo para a cidade e meus pais fizeram isso também né? ou seja, eles mor sempre moraram no campo, eu morei no campo também depois eles agora estão no núcleo urbano, vamos dizer assim e eu fui acompanhando, nos últimos 15 anos, essa passagem do tempo e dessa mudança mesmo também. Seja da paisagem, porque a casa onde eu morei já não existe mais, enfim. E eu fui filmando durante os últimos 15 anos essa passagem do tempo. É, vários personagens, minha avó, que, por exemplo, já morreu, eu filmei ela há muito tempo. É, pessoas que, que já não estão mais lá né também, pessoas mais velhas daquela comunidade, uma comunidade rural, né? E, bom, agora estou no momento que eu preciso parar <risos> para ter tempo para conseguir trabalhar um roteiro a partir de tudo isso que eu fui filmando, né? Inclusive, voltar para lá e filmar esse lugar sem essas pessoas, porque, de fato, o tempo passa na, né, e vai transformando as coisas, vai transformando as casas, não existe mais. As pessoas, infelizmente, também já partiram, é, não só do espaço, mas partiram também né, desse mundo, como é o caso da minha avó e de outros personagens. E aí eu agora quero voltar e trabalhar um pouco essa, essa mudança desse espaço, essa ausência né, também, e, e, e é um projeto que eu tenho aí para fazer. Para além disso, eu tenho muito interesse também numa outra coisa que eu quero em algum momento gravar também, que é. é meus pais, né, também, e toda aquela região tem a, os grupos da terceira idade, né, que saem para dançar, que se divertem, que tem uma outra sociabilidade que eu acho muito interessante. E, e eu estou construindo junto com eles também a ideia de, de fazer um filme sobre isso, essa essa nova for essa nova forma não, sempre foi uma forma de, né, de socializar a partir da terceira idade e como isso é importante para eles, né? Então, são muitas boas histórias, né, desses desses jovens adultos mais velhos aí que se rejuvenescem ao dançar ou, ou socializar com um grupo de da terceira idade, assim, eu acho muito interessante isso. E o quanto isso os mantém vivos e eu quero muito trabalhar isso no filme também. Bom, Franciele, muito obrigado então por ter aceitado o nosso convite, né? falo em nome da nossa equipe, foi incrível poder conversar contigo, uma conversa muito enriquecedora por todos os teus relatos, tudo que tu já viveu aí tem para compartilhar com a gente. E agradeço, então, volto sempre aqui ao TV Campus Entrevista. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui, como eu disse, eu volto a casa, inclusive já estive na TV Campus, também fui durante a graduação, participei de alguns programas na bancada, entrevistando pessoas, e eu estou em casa, e é muito bom estar aqui. Obrigada, TV Campus, e também a comunicação da nossa universidade. Este foi mais um TV Campus Entrevista. Hoje falamos sobre as mulheres no audiovisual. Toda segunda... Tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast, na sua plataforma de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais!